É, tropa, quando a gente acha que está ruim para nós Imagina para o Dilmo, que prometeu agradar gregos e troianos Que prometeu agradar os fazendeiros que o apoiaram durante a campanha E ao mesmo tempo apoiar o MST O que, que acontece quando esse grupo, que é uma das maiores forças políticas do Dilma É traído pelo próprio Ah, cara Todos os dias o Dilma encontra uma treta diferente e hoje temos um dos líderes do MST sendo preso, é isso mesmo. Acharam que ia ser festa? Que no governo Dilma ia ficar invadindo fazenda sem ninguém fazer nada sobre isso? O Bolsonaro pode ter deixado a presidência, mas o povo acordou em relação à liberdade. Acordou em relação à propriedade privada e não aceita vagabundos, certo? <risos> oh, meu Deus do céu. Achou que ia meter o louco invadindo fazenda e que não ia dar em nada, né, meus queridos? Agora, antes de continuarmos, vocês sabem que nós estamos com uma campanha. Nosso canalzinho, nossa monetização do canal foi penhorada pelo é, Dório João Girino Dória e estamos até agora sem receber um centavo do nosso pagamento, certo? Para sobrevivência do canal, nós criamos o nosso Apoia-se, já estamos com 60 pessoas apoiando, queria agradecer a todos vocês e também queria dar uma novidade aqui, certo? Se alcançarmos mil de arrecadação por mês, todos os meses, a cada mil, claro, eu irei fazer um sorteio entre os apoiadores de 200 reais para cada mil desses apoiados, certo? Eu vou misturar a nossa sétima rifa, que vai ser provavelmente a nossa última rifa, então participem dela, tá? só para a gente concluir, por favor, mas a partir do mês que vem, as, os sorteios das nossas rifas serão feitos entre os apoiadores de cada mês. A rifa também né, desse Apoia-se vai ser em relação a quantidade apoiada de cada um. Então, ou seja, cada um real que você estiver apoiando é como se você estivesse comprando uma RIPA. Se eu fosse sortear agora, nesse momento, eu ia sortear o um número de 1 a 669 e, né, tem a tabelinha inteira lá que depois eu mostro para vocês, mas vamos de ordem alfabética de quanto cada um apoiou até os números sorteados, certo? Então, é uma forma de eu misturar a nossa rifa com o apoia-se, certo? Para não ter duas coisas diferentes aqui. E quero agradecer novamente a todo mundo que tem ajudado a sobrevivência do canal, tá? Mas vamos lá a notícia. Urgente! José Rainha é preso após comandar invasões da fazenda. <risos> Ai, meu Deus, fica como? Imagina o MST nesse momento. Só imagina, só imagina. A Polícia Civil de São Paulo prendeu no sábado José Rainha, foto líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, o FNL. A operação, realizada no Pontal do Paranapanema, extremo oeste paulista, prendeu também Luciano de Lima, outra liderança do movimento. As diligências foram decorrentes de mandados de prisões preventivas, autorizados pela justiça de líderes de movimentos de invasão de terras. De acordo com a polícia, os alvos extorquiam produtores rurais para não invadir suas fazendas na região. Algo que sempre aconteceu. Você é amigo do MST? Se não, né, a gente vai colocar, quer vender a sua fazenda por um décimo do valor? Não quer? Os caras enchiam de gente do MST na sua fazenda e você perdia ela. Isso acontece no nosso país há décadas. Essa pilantragem toda. E só agora está aparecendo para nós... Só agora estamos sabendo disso, né? Oh, meu Deus, quem poderia imaginar que tinham gente fazendo isso? Que malvados! Na madrugada de 18 de fevereiro, integrantes da FNL iniciaram ocupações em fazendas do interior paulista e uma no Mato Grosso do Sul durante o chamado do Carnaval Vermelho. Segundo a polícia, porém, as prisões de Rainha e Lima não têm relação com essas invasões. As previsões preventivas têm como objetivo a interrupção do ciclo delitivo e promoção de prevenção geral e paz no campo. É importante ressaltar que nada se confundem com os atos decorrentes do Carnaval de 2023, quando um grupo invadiu nove propriedades rurais, mas sim visapuração do ciclo de violência, decorrentes de extorsões e dos disparos de arma de fogo, incluindo fuzil, o que colocou em risco o um número indeterminado de pessoas, informou a polícia em comunicado. Então a festa tá acabando, cara. Acha o quê? Que com o Dilma aí vocês iam meter o louco? A cara do pilantra, certo? Todo de vermelhinho, né? Imagina a fortuna que esse cara não tem escondida, pagando de pobre. Meu Deus do céu. E aí, e, né? acha que para por aí? Não, não, não, não, não. Líder do MST na Bahia, ameaça novas invasões. Temos disposição, disse ele. Em meio a invasões em três fazendas na Bahia, o movimento dos trabalhadores sem terra ameaçou invadir mais propriedades espalhadas pelo país. Continuamos por aqui fazendo luta e temos disposição para outras ocupações, disse Eliane Oliveira, dirigente da entidade no estado baiano. A ameaça ocorre após a justiça ter determinado a reintegração de posse de uma das fazendas invadidas, em Mucuri, e prevê multa de 5 mil por dia em caso de descumprimento, além do uso de força policial para a retirada dos ocupantes. As famílias continuam na área. Até o momento, nenhum oficial de justiça esteve no local para notificar, e nós permaneceremos até que haja reintegração, informou Eliane. O MST... Restreou na terceira gestão de Lula com invasões em três fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano nos principais nos no, desculpa nos municípios baianos de Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas. Cerca de 1.700 terras participaram dos atos, de acordo com o movimento. A invasão ocorre por dois motivos. O primeiro é pressionar para que se cumpra um acordo firmado em 2011 entre Suzano Papel e Celulose SA e a entidade a empresa se comprometeu a ceder áreas para assentar 750 famílias. Isso não ocorreu até hoje, alegou Eliane. Temos disposição de continuar fazendo luta até que ela cumpra o acordo que fez com essas famílias, que estão há 12 anos esperando que as áreas sejam cedidas para desapropriação acrescentou né então assim eu quero terra foda-se eu vou tomar porque a gente não come eucalipto e isso né você vem junto com boulos junto com Lula tudo aplaudindo e fazendo vista grossa o bolo chamando os fazendeiros de criminosos né por exemplo aqui ao som do hino Nacional fazendeiros destroem barracos de ocupação da MST em Jacobina e aí foi né, o Boulos nas redes sociais falar que isso era um absurdo, que esses fazendeiros eram monstros, que estavam atacando familiares que sofrem né, por causa do, da desigualdade social. Agora na casa do Boulos ninguém invade, né? Nas terras do Lulinha ninguém invade, nas terras onde o PT domina ninguém invade. Mas né, aí para invadir fazenda de eucalipto, para falar que não come eucalipto, é na hora, certo? E o povo, mano, não tá aceitando isso não, cara. Tá? Ao som do hino nacional. Vai lá. Mexe com eles. Esses são os criminosos. Os caras que estão apenas defendendo o seu terreno. E pode ter certeza que o Dilma vai vir pesado nisso muito em breve. E aí, pra fechar com chave de ouro, nós temos o Bolsonaro aqui falando sobre as invasões do MST. Vou fazer um react aqui com vocês ao vivo. Ainda não ouvir, certo? Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Puxa, produção. No puxa. Brasil. A propriedade privada encontra-se ameaçada em Brasil. Private property is threatened. Com certeza. Com certeza. Ela, no meu entender, é um dos pilares da democracia. Private property is one of the pillars of democracy. A vida desde a sua concepção foi a nossa defesa, sempre contra o aborto. Life from its conception was always defended by us against abortion. Também no meu governo liberei o máximo possível nos limites da lei a, po a posse e o porte de arma de fogo. A gente vai sentir falta do bolsonaro muito rápido, no I relaxed as much as I could regulations on gun ownership. <risos> em quatro anos. Diminuiu e um terço o número de mortes por armas de fogo no Brasil. Isso é o que nenhuma mídia pode de saber, é, fazer com que você saiba, né? Pode deixar que você saiba disso, que o criminalidade diminuiu com o aumento de porte de armas de fogo. Isso aqui é para calar o mundo inteiro desses hipocrisistas. And in four years we were able to reduce one third the amount, number of deaths by, uh, by weapons in Brazil, by firearms in Brazil. A primeira medida desse novo velho governo foi revogar os meus decretos. And the first measure of this old new government was to take away these Sempre disse no Brasil. I Brazil, Povo armado jamais será escravizado. An armed people will never be enslaved. E país armado jamais será subjugado. And an armed nation will never be subjugated. Vocês imaginam o que é para americanos ouvir um presidente né, defendendo, isso aqui é a defesa da Constituição americana, da segunda emenda para ser mais claro para vocês, que garante o porte e posse de armas de fogo para qualquer cidadão. indispensável falar os senhores que o meu relacionamento com o presidente Donald Trump foi simplesmente excepcional. É, tropa. Tamo aí, né? Vamos tentar sobreviver esse governo Dilma. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.